Primeiro livro dos reis, capítulo 17. O secretário passou hoje para mim que cada dia teria um, um tema específico, né? Aí eu perguntei para ele hoje, pastor, qual que é o tema de hoje? Ele falou, o, o chamado do vocacionado, é isso, né? O chamado do vocacionado. Eu, quando ele me falou, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como assim um chamado do vocacionado? Explica para mim. Aí ele entrou em contato com o pessoal, aí simplificaram, né? O tema hoje é sobre os desafios do ministério, né? chamado do vocacionado essa é essa ideia, os desafios do ministério. Então, hoje, eu quero falar sobre os desafios do ministério, que está dentro da ideia. Primeiro, o primeiro livro dos reis, capítulo 17... Eu agradeceria um copo com água, sem gelo de preferência. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17. Vocês encontraram? Vamos ler o versículo primeiro. Elias o Tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Vive o Senhor Deus de Israel em cuja presença estou, que nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Queirite, que está ao Oriente do Jordão. E beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Queirite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Muito obrigado, até aqui é o suficiente. Quero tomar os vossos assentos. Sem sombras de dúvidas, Elias está inserido na classe dos profetas audaciosos. Acredito que ele seja um dos profetas mais audaciosos do Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus para um tempo específico, quando... A casa de Israel estava sendo administrada por um rei completamente perverso e desorientado. A saber, nos dias de Elias, quem estava reinando sobre a casa de Israel era o rei Acabe. A primeira aparição de Elias no cenário bíblico acontece exatamente no capítulo 17, que foi o capítulo que eu fiz questão de ler com vocês. Missionário Eliane, a primeira vez que Elias aparece na história é entregando uma mensagem de confronto para o rei de Israel. Pastor Nemias, é muito interessante que Elias ele foi muito cirúrgico naquilo que ele entregou para Acabe. Ele foi minucioso detalhista porque ele não falou apenas de ausência de chuva perceba que Elias está falando também de ausência de orvalho ele aparece diante do rei com a seguinte mensagem vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou que nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho nem orvalho e nem chuva em Israel se não segundo a minha própria palavra. Perceba que Elias está sendo minucioso naquilo que ele está falando para o rei. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre esta mensagem que Elias entregou para Acabe, e na maioria das pregações eu percebo que dão muita ênfase pelo fato de Elias não ter usado o assim diz o Senhor que era o que dava legitimidade ou autenticidade para uma palavra profética no Antigo Testamento. Todas as vezes que um homem se levantava dizendo assim diz o Senhor, todo o povo entendia, Deus está levantando um profeta para este tempo, porque esta expressão assim diz o Senhor, era o que dava legitimidade a uma palavra profética. Como é o seu nome? É, o, o jovem de óculos? É. Igor, eu estou vendo que você está prestando atenção. Igor, entre nós dois. Elias, quando fala com Acabe, que não haverá nem orvalho nem chuva, Igor, ele não acaba a mensagem usando assim diz o Senhor. Ele fala para Acabe, a partir de hoje não vai cair uma gota de água, segundo a minha própria palavra. Eu já vi... Principalmente, Igor, no nosso meio pentecostal, as pessoas empoderando a palavra de Elias como que se ela, por si só, fosse suficiente para gerar a eficácia que gerou. Quando, na verdade, Igor, entre nós e dois, Elias sabe o que ele está falando. E a mensagem não está gerando resultado simplesmente porque foi Elias quem entregou. A mensagem, pastor Neemias, está gerando um resultado eficaz pelo propósito que está por detrás dela. Eu já vi muitas pessoas falando que Elias falou de ausência de chuva, mas não explicando por que Elias profetizou que não haveria chuva. Preste atenção. Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que não era hebreia. Você percebe que no matrimônio dele ele já fere um princípio porque Deus não permitia que nenhum hebreu se casasse ou se associasse com uma mulher de qualquer uma outra nação. Deus proibia esse tipo de matrimônio. E Acabe ele já fere um princípio no matrimônio. Ele se casa com uma mulher pagã. Jezabel era filha de o rei dos sidônios. Quando ela nasceu, ela foi consagrada ao deus Baal, que era um deus pagão. E dentro da filosofia pagã, Baal é o deus da fertilidade, é o deus da chuva. Então, Jezabel, ela cresce aprendendo com o pai dela essa crença. Quando ela tem a oportunidade de se associar com o rei de Israel, ela passa para ele aquilo que ela aprendeu com o pai dela que Baal era o deus da chuva. Agora Igor, o rei, juntamente com Jezabel, está reproduzindo para o povo essa crença. Baal é o deus da chuva. E a maior força de Israel naquela época era a agricultura. Então se caísse chuva, a terra ganhava força para produzir, e se a terra produzisse, a economia era elevada. Então preste atenção. Todas as vezes que caía chuva em Israel, o povo acreditava que a chuva que caía era uma bênção proveniente de Baal. Eles estavam aprendendo isso com a liderança. Igor, agora a glória que era para o povo entregar para Deus, eles estavam entregando para Baal. Porque eles acreditavam que Baal era quem estava mandando aquela chuva. Por isso que Elias aparece, pastor Nemias, falando para Cabe, a partir de hoje não vai cair uma gota de água. Porque chegou o tempo de vocês entenderem que Deus não divide a glória dele com ninguém. E, e isso aqui é muito interessante. Eu vou, eu vou começar agora, hein? Se você não pegar, eu pula aí. Depois dessa mensagem, Elias passou a ser enxergado como perturbador. Eu vou repetir. Você vai ver que em, no outro encontro de Elias com Acabe, isso já acontece no capítulo 18. A primeira coisa que Acabe fala quando reencontra Elias é: És tu o perturbador de Israel? Porque na cabeça do rei, preste atenção, na cabeça do rei, o problema de Israel era Elias. Na cabeça do rei, quem gerou o colapso em Israel? Elias. Então depois dessa mensagem que Elias entregou, ele perdeu a popularidade positiva. Eu vou repetir, aqui tem uma chave. Depois que Elias profetiza que não vai ter chuva, que não vai ter orvalho, ele passou a ser visto como perturbador. Pastor, mas por que, que Elias escolheu perder a popularidade? Porque Elias entende que os princípios estão acima da popularidade. Eu vou repetir, Elias prefere perder a popularidade do que perder os princípios. Se Elias tivesse Instagram naquela época, ele iria perder muitos seguidores. Se Elias tivesse Facebook naquela época, ele iria receber muitos comentários negativos. Como que você profetizou que não vai ter chuva? Como você falou uma loucura dessa? então Elias, ele não está preocupado com a popularidade Elias está preocupado com a relevância eu vou repetir para Elias o que vale é a relevância, não a popularidade você precisa entender que uma coisa é ser relevante outra coisa é ser popular tem pessoas que tem popularidade, mas não tem relevância tem pessoas que têm fama, mas não tem sucesso. Elias não está preocupado com a fama, com a popularidade. Elias está preocupado em ser eficaz dentro do propósito que ele entende que Deus vai se agradar. E vamos lá. Júnior Lino, pode me ajudar? Let's go. Nós vamos ver agora os desafios de um ministério. Já pregou de dois, Júnior? Não? Você vai ver que legal. São duas mentes pensando. Chega aqui, fica à vontade. Entendeu por que Elias profetizou que não haveria chuva, né? Para que o povo entendesse que Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora lê o versículo 2. Depois veio a Elias, a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui e vai para a banda do Oriente. O que, que Deus está mandando Elias fazer? Retirasse. se Hã? se Se fosse em São Paulo, Deus estaria mandando Elias vazar. Né? Vaza. No Rio de Janeiro, Deus estaria falando para Elias meter o pé. Aqui em Minas Gerais, vocês falam como, quando é para alguém? Hã? Sai fora. Sai fora. Vamos lá, vamos lá. Deus está mandando Elias fazer o quê? Sai fora. Hã? Sai fora. Por que, que Deus está mandando Elias sair fora? Ó, ele profetizou. Depois da profecia, Deus mandou ele... Sai fora. Só entre nós dois. Nem Elias sabia o rolo que ele estava se enfiando. Porque depois dessa profecia, a cabeça de Elias vai virar prêmio. Depois dessa mensagem, vão colocar armadilhas no caminho de Elias. Sim. Elias não sabe. Só que o Deus de Elias sabe o que ele não sabe. Maravilha. Antes que Elias caia em alguma armadilha, Deus está se manifestando para ele falando, agora não é hora de ficar em cena. Agora é hora de... sair fora. <risos> de se retirar, de sair fora. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Instagram? Não. Hã? não. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Facebook? Também não. Agora é hora de Elias ficar em evidência? Não. Deus está mandando Elias fazer o quê? Se esconder. Mas Deus... Mas Deus... Se eu sumir... Se eu sumir... Eu tô mal. Todo mundo vai pensar que eu tô mal. Se eu não postar mais nada nas redes sociais, todo mundo vai pensar que eu tô acabado. Elias, nem sempre sair de cena é sinal de estar tá mal. Pastor pegou. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Quando Deus mandar você aparecer pode, aparecer, pode aparecer. Agora, quando Deus mandar você se esconder, Mas Deus você se esconder não, inventa de não inventa de aparecer. Aonde Deus mandou Elias se esconder? Vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. aí, Deus está mandando Elias se esconder aonde? O ribeiro de Querite. Ia ter água naquela época? Ia ter chuva? Não. Deus está mandando o profeta se esconder? No ribeiro. Então você está falando que para o tempo de seca Deus tinha um ribeiro reservado para o profeta? Oh, alguém, pegou, alguém pegou. alguém pegou. Se ele não pegar, a gente pula lá. Vê se Elias vai ter que procurar o ribeiro ou vê se Deus está dando a rota para ele. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está ao oriente do Jordão. Já deu a rota aí, então Elias não vai precisar perder tempo procurando? Não. Não. Por quê? Porque ele já tem a rota. Sabe o que Deus está falando? O que ninguém sabe, aonde está, eu vou te revelar. <risos> Continua lendo. Continua. Eu e você, pode vir. Se você for eu você. Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Aonde que Elias ia beber água? No ribeiro. Se Deus falou que Elias ia beber água no ribeiro... É porque tem água. Uau, repete. É porque tem água. Então Nossa. não vai precisar... Então não vai... Elias não vai precisar orar para pegar água? Não. Não vai precisar jejuar para ter água? Também não. Por quê? Porque já tem água. Já está pronto. Entendo No r A água que está no ribeiro... Me ajuda só com o retorno nesse aqui. A água que está no ribeiro... Representa um recurso natural. O ribeiro já tinha água. Agora o pão e a carne viriam através do quê? Através dos corvos. aí, é natural o corvo levar pão e carne para alguém? Não, é sobrenatural. Entre nós dois, a água é o recurso natural. O pão e a carne? Sobrenatural. Deus está levando Elias para a escola do equilíbrio. Deus está levando Elias para uma geografia onde... Onde ele vai ser conectado com dois recursos. Alguém pegou? Com recurso natural e com recurso sobrenatural. Agora olha que interessante, lê mais uma vez o 3. Beberás do ribeiro e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Ó, Vê se Deus falou ordenarei ou ordenei. E eu ordenei. Pera aí, então Deus não falou ordenarei? Não. Deus falou, ordenei aos corpos. Sei que você é inteligente, hein? Ordenarei está no futuro. Foi o que Deus falou para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não mostrou a terra para Abraão quando chamou ele. Deus só iria mostrar no futuro. Mas vê se para Elias Deus falou ordenarei corvos, não, ele disse eu ordenei, está no presente, aí, peraí, peraí, ordenei, não está nem no futuro, nem no presente, já está no passado, pegou, Ó, se Deus, alguém pegou, se Deus falasse ordenarei, Deus estaria falando para Elias, vai para o querite que depois eu vou falar com os corvos, se Deus falasse estou ordenando, Deus estaria falando para Elias, enquanto eu estou aqui falando com você, pastor já pegou, eu estou falando com os corvos, mas Deus não falou nem estou ordenando e nem ordenarei Deus falou para Elias eu ordenei então quer dizer que antes de Deus falar com Elias Deus já tinha falado com os corvos Elias, Elias. Tem, horas. tem horas que a mensagem é que a mensagem é eu vou preparar eu vou preparar mas a mensagem de hoje. mas a mensagem de hoje é é fica tranquilo fica tranquilo já está preparado, já tá preparado. É. aleluia já está pronto Glória a Deus. De Beberás do ribeiro e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Pastor, olha isso. Júnior. Aonde Deus falou para Elias que os corvos iriam sustentá-lo? No ribeiro. Hã? ribeiro. No ribeiro. Olha o que Deus falou. E eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Elias só viveria o que Deus tinha para ele se ele estivesse no ribeiro. Por quê? Porque foi para onde Deus mandou ele ir. Uau, você é inteligente. <risos> oh, olha outro detalhe. Deus não falou apenas para Elias e para o Quirite. Deus falou para os corvos também. Olha o que Deus falou. E ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, quando Deus falou com os corvos, Deus deu uma rota para os corvos. Perfeito. Faz sentido? Sim. Qual foi a rota que Deus deu para os corvos? O ribeiro. Você é inteligente se Elias não estivesse no ribeiro ele, ele iria viver o que Deus tinha para ele? não, você está entendendo porque tem gente que não se conecta com o que Deus tem? porque não conseguem permanecer aonde Deus mandou pastor, qual é a mensagem de hoje? o lugar da tua provisão tem nome alguém pegou, eu vou repetir é Deus falando, Elias, eu já marquei o lugar da tua provisão esse é um dos desafios de alguém que foi vocacionado por Deus. Conseguir permanecer na geografia que Deus deu. Se Elias fosse caçar comida, alimento, em outro local, ele iria se conectar com o com que Deus tinha para ele? Não. Então, para Elias se conectar com o que Deus tinha para ele, onde ele deveria estar? Onde Deus o mandou. Uau, repete. Onde Deus o mandou. Agora vamos lá. Antes disso aqui, Olha isso, pastor Elias. Antes desse cenário, Deus já tinha usado corvo para alimentar alguém? Inédito. Uau, repete. É inédito. Então Deus está falando para Elias que vai fazer algo? Inédito. Algo novo, algo inédito. É fácil a gente acreditar que nós vamos viver o que ninguém viveu? Não. Porque nós... Alguém pegou. Nós não temos ponto de apoio, nós não temos referência. por exemplo, se Deus já fez na vida do pastor Neemias, nós temos um ponto de apoio para acreditar que Deus vai fazer na nossa. Uma diferença. Agora, agora, quando Deus não fez na vida de ninguém o que Ele está falando que vai fazer na nossa, não Fica difícil de a gente acreditar. Imagine Deus aparecer para você e falar assim, ó, eu vou fazer você viver o que ninguém viveu. Por mais empolgante que seja, é difícil de acreditar. Não é um desafio? É um desafio. É fácil de acreditar que corvo, ou vou falar no plural, corvos irão levar alimento para Elias diariamente? Impossível acreditar. Então Elias poderia questionar? Sim. Poderia. Que loucura é essa, Deus? Como o senhor quer que, eu acredite? Como o senhor quer que eu acredite? Que os corvos vão me sustentar? Ninguém nunca viveu isso. Ninguém nunca viveu isso? O quer que eu acredite que eu vou viver. Como é que o senhor quer que eu acredite que eu vou viver? Elias poderia questionar? Sim. Mas está questionando? Não. Sabe por quê? Por quê? Rota que Deus dá não é para ser questionada, é para ser seguida. Eu arrepiei. Tem muita gente aqui que está querendo questionar a rota que Deus deu. Como vai acontecer? Como Deus vai fazer? Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer. Alguém pegou, mas se Deus me deu a rota, eu vou seguir. Fala para quem está do seu lado. Não, está tá sem retorno. Fala para quem? Fala para quem está do seu lado assim, ó, não questione a rota que Deus te deu. Então Elias poderia questionar, mas ele não está questionando, ele está seguindo Elias poderia pedir explicações, mas ele não está pedindo explicações, ele está seguindo Se você estiver doente, Júnior, o que, que você vai procurar? Um médico e se o um médico te diagnosticar e te dar uma receita Você vai na farmácia, vai comprar esse antibiótico Vai tomar de 8 em 8, ou em 12 em 12 Você vai questionar o médico? Não Por que você que não vai questionar o médico? Porque ele é médico Uau Então você não questiona quem tem propriedade no assunto? Sim Se a pessoa se especializou naquilo Ele conhece do que fala se você tiver com um problema Tributário, é, trabalhista Quem você vai procurar? Um advogado Seu advogado te... Oh, nós vamos montar essa defesa, vai ser esse caminho que nós vamos pegar Alguém já pegou Você vai questionar o advogado? Não Por quê? Porque ele estudou para aquilo Então você não questiona uma receita que o médico te dá? Não Você não questiona uma estratégia que o advogado te dá? Também não Mas as pessoas questionam a rota que Deus dá Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma receita de um médico. Não, será que o médico... Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma estratégia de um advogado. O problema é que tem muita gente que olha para a rota de Deus e fala, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou chegar mesmo? E Deus está falando, para de questionar a rota que eu te dei, siga ela que vai dar certo. Vem cá que você tá bonito, chega aqui para ajudar. Lincoln, Lincoln. Você tá bonito para caramba, hein, Lincoln? Não, você tá muito elegante, cara. Lincoln, quanto o pessoal vai, vai organizando ali? Lincoln, quando Elias chegou no Querite, tinha água? Tinha. Então Deus não mentiu? Não. Quando ele chegou no Ribeiro. Os corvos levavam pão e carne para ele? Sim. Então tudo que Deus falou está se cumprindo? Sim. Só que nós dois. Você acha que Elias quer sair desse ribeiro? Com certeza não, porque ele se sente confortável. Uau, repete, cara. Com certeza ele não queria sair do ribeiro porque ele se sente confortável. Você é águia, você pegou. Agora, pastor, se ele não pegar, acabou. O inimigo de Elias agora não é mais Acabe, é o Ribeiro. Mas como assim, pastor? Mas como assim? Mas como assim? O senhor acabou de falar, acabou de falar que foi Deus que levou Elias para o Quirite. Para o Quirite. Agora o Mas agora o senhor está falando que o Ribeiro se tornou inimigo do profeta. Que inimigo do profeta. Só entre nós dois: toda a geografia que tira de nós a vontade de nos movermos, não está nos ajudando. Aleluia. Aleluia. Alguém pegou? Eu vou jogar para o alto. Pastor, quem tiver. Ah, boiana não vai pegar. Lincoln, você acha que Elias quer sair desse querite? Não. Você acha que Elias quer sair desse ribeiro? Com certeza não. Por quê? Por causa que ele se sente confortável. Toda a geografia que faz eu me sentir garantido demais ao ponto de tirar de mim a vontade de eu me mover, ela não está me ajudando, ela está me estagnando. Isso aqui não tem no Google, hein, Júnior? Isso aqui não é mensagem copiada de, de pregador, Lincoln. Isso aqui é pérola. Eu sei que você é inteligente. Tem água no ribeiro? Sim. Aqui que eu queria chegar. Tem pão e carne através dos corpos? Sim. Mas procura Deus falando com Elias enquanto tem tudo isso. Não tem ah? Não peraí, peraí. Quem levou Elias para o Ribeiro? Deus Mas agora ele chegou no Ribeiro Deus está falando com ele? Não Tem água no Ribeiro? Sim Tem pão e carne através dos corpos? Sim E relacionamento? Não Tem provisão Mas não tem mais relacionamento Esse é um outro desafio do ministério Não permitir que a provisão se torne mais importante que o provedor Se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência, porque Deus sempre foi Deus de relacionamento. Tem horas que Deus pode nos tirar algumas coisas só para ter a gente perto, tem horas que Deus pode fechar algumas portas só para ter a gente perto, tem horas que Deus pode quebrar algumas alianças só para ter a gente perto, porque Deus é Deus de relacionamento. Esse é um desafio. Se você está com um bloco de notas, anotando, anote isso que eu vou te falar. Cuidado com o teu sucesso atual. Cuidado com, o Cuidado com o querite. Ele pode te estagnar, Ele pode te estagnar sem que você perceba. Sem que você perceba. É você falando? É você falando. Estou garantido. Tô garantido. Tenho tudo, que eu tenho tudo que eu preciso. Que ribeiro maravilhoso. Que Deus falando. E Deus falando. Elias. Elias. O Ribeiro é bom. O ribeiro é bom mas o que eu tenho para você, tenho você não, acaba não acaba no Ribeiro. Elias. Elias. O Ribeiro, o ribeiro é, legal, é legal. Mas o que eu tenho para você, tenho você vai, além vai além desse ribeiro. O Ribeiro, o ribeiro é, apenas é apenas uma provisão temporária. Uma provisão temporária para um tempo de transição não adianta, você se não adianta você se prender a ele porque eu já coloquei data de validade para você ficar aí tem alguém que pegou olha lá, olha lá olha lá essa não tem no Google já vou chamar olha aqui para mim cuidado com teu sucesso atual ele pode se tornar o maior inimigo do teu sucesso futuro. Eu estou arrepiado. Tem gente aqui que está pensando que está no ápice. Tem gente aqui que colocou na cabeça que já chegou. Tem gente aqui que já colocou na cabeça, já estou realizado. E Deus está falando, se você soubesse o que eu tenho ainda através de você, você não estaria parado no ribeiro? la o ribeiro pode ser bom, pode ser confortável, e Deus me trouxe hoje aqui, Betinho, para falar como alguém, aproveita a fase do ribeiro, desfrute do ribeiro, só não permita que esse ribeiro comprometa o teu destino, Eu vou repetir, pastor Neemias, o ribeiro é uma provisão temporária. Lincoln, por Elias ele sai do ribeiro? Não. Por Elias o ribeiro tem que durar para sempre. Mas olha aqui para mim, eu estou falando de provisões temporárias. Que Deus coloca prazo de validade. Existem algumas geografias que você não vai conseguir permanecer Não porque você não é bom Mas é porque é apenas um ciclo Glória O problema, olha aqui para mim O problema não está no ribeiro que Deus me coloca O problema está nas expectativas que eu coloco no ribeiro Júnior, eu vou repetir O problema não está no ribeiro que Deus me coloca o problema está nas expectativas que eu coloco no ribeiro é gente colocando expectativas demais em um ribeiro que não é para sempre você nunca vai se frustrar se você não criar expectativas o que, que é frustração? o resultado esperado que não foi alcançado o que eu estou falando para você cuidado cuidado com a maneira que você lida com a fase do querite, porque senão você vai se prender a algo que não é para sempre. Por Elias o Ribeiro tem que durar para sempre, mas na visão de Deus ele não colocou Elias para morrer no querite, o querite é uma fase, que você deve aproveitar desfrutar. Pastor, tem gente que não está pegando ainda, eu vou... Eu vou... Assimilar para eles, Lincoln. Você lembra com que Deus sustentava os hebreus no deserto? Com o maná. Flávio Josefo diz que aproximadamente 3 milhões de hebreus foram tirados do Egito. Você acha que caía pouco maná ou muito? Muito maná. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos que pegavam e falavam, vou guardar para amanhã. Vai que falta. O que que acontecia no outro dia com o maná que eles guardavam? Estragavam. Sabe por quê? Não porque era uma provisão temporária se ele não pegar a gente pula lá pastor por que, que Deus permitiu o que que maná estragar? porque Deus não queria que o povo vivesse sempre de maná como assim? é Deus falando, Para que vocês querem guardar maná se eu tenho uma terra que mana leite e mel esperando vocês? Alguém pegou ali? Isso aqui é para vocês fazer Betim tremer. Não se prenda à provisão. A provisão não é o fim, é apenas o meio. O teu destino será abundância. É gente se prendendo a coisas pequenas. Olha, olha que interessante. Linco, por Elias ele não saía do Ribeiro. Não. Mas olha o que aconteceu no sete. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. O que, que aconteceu com o ribeiro? Secou. Como você acha que Elias ficou? Preocupado. Desesperado. Perdeu o único meio de sobrevivência dele. Se ele não pegar, a gente pula. É o diabo que está secando esse ribeiro? Não. Não. Quem que está cercando esse vídeo? Deus. Deus está expulsando Elias de uma geografia que ele não quer sair. Por que, pastor? Por pastor? Porque todas as vezes que Deus perceber que um lugar está comprometendo o meu futuro, ele vai me expulsar dele. Tem gente aqui que não conseguiu manter, pastor, algumas coisas e está tendo que lidar com o sentimento de frustração e quando nós perdemos algo, Língua nós não conseguimos associar essas perdas como um agir de Deus porque se o Ribeiro está me fazendo bem missionário Liliane por que, que Deus vai me tirar dele? se o Ribeiro está me dando garantia para que, que Deus vai me tirar dele? então, olha aqui para mim naturalmente, quando nós somos expulsos de geografias que não queremos sair, Júnior nós não conseguimos associar a, a Deus e logo pensamos, fui eu que errei o diabo fez alguma coisa alguém falou mal de mim e olha aqui para mim, eu vim aqui hoje como profeta te falar que tem muitos lugares que você queria ter ficado, mas foi obrigado a sair, que foi o próprio Deus que te expulsou deles. Tem algumas coisas que você tentou segurar e não conseguiu e aí você está pensando, foi alguém que fez panelinha para tirar foi alguém que falou mal de mim para eu perder foi alguém que, que armou alguma coisa para me lesar e se eu te falar que existem algumas coisas que você não conseguiu segurar que foi o próprio Deus que tirou da tua mão talvez o ribeiro seco que você está tendo que lidar hoje é aquele relacionamento que quando você iniciou, você colocou expectativas de que duraria para sempre do nada se secou e aí hoje você está tendo que lidar com a sequidão de um ribeiro que você queria que fosse para sempre. Quem casa para separar? Quem casa para ser traído? Quem abre uma empresa para fechar? Por Ebaçal a Carlos. Eu estou falando com alguém hoje aqui, pastor Neemias, que está tendo que lidar com a frustração de não ter conseguido manter o ribeiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus nunca vai permitir um ribeiro se secar sem antes preparar uma nova geografia para te honrar. Fala educadamente para quem está do seu lado. Fala educadamente para quem está do seu lado. Se Deus permitiu o ribeiro secar, é porque ele já preparou uma nova geografia para te honrar Se eu tivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar Tem gente chorando aqui Eu estou te falando que existem algumas coisas que você está olhando como prejuízo Mas o céu está olhando e falando Se você soubesse a oportunidade que eu estou te dando pastor Neemias, o senhor acha que Elias vai querer ficar no querite enquanto tem água lá? enquanto tiver água ele vai querer estar tá lá você acha que ele vai querer ir para Sarepta? se tem água no querite? você acha que ele vai querer se mover se tem água no querite? Você acha que ele vai querer ouvir Deus se tem água no querite? Perceba que enquanto tem água ele não ouve. Enquanto tem água ele não recebe mais nenhum novo comando. É alguém que entrou numa zona de conforto e perdeu o relacionamento. Para que que eu vou para a igreja se o meu ribeiro tá cheio? Para que que eu vou na escola bíblica se eu tenho tudo que eu preciso? Para que que eu vou ficar ouvindo pregação se não me falta nada? Aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com algum Elias. Eu vou te tirar do teu cenário de estabilidade para te colocar no campo da dependência outra vez só para você viver o que eu tenho. que aconteceu quando o Ribeiro se secou. Que honra, estou com o presidente, oh, leu o Ó, oh, no sete o Ribeiro se secou. Leu o oito. E então a palavra do Senhor lhe veio dizendo que vós irão, hein, pastor? Pastor, se ele não pegar nós dois, vamos pular lá. Quem voltou a falar com Elias no oito? O Senhor. Só foi o ribeiro se secar. <risos> Enquanto tinha água, Elias não ouvia mais. Você acha que esse ribeiro se secou do dia para a noite? Não. Acha que secou uma semana? Não. Três anos e meio sem chover. Elias passou tanto tempo no Querite. Sem ouvir Deus. Para ele está tranquilo. Agora o Ribeiro se seca. Quem volta a falar com Elias? O Senhor. Vamos ver o que Deus falou? Leu nove. Levanta. Lê de novo. Levanta-te. Lê de novo, pastor. Levanta-te. Pastor, se Elias estivesse de pé, faz sentido Deus mandar ele levantar? Não. Por que, que Deus está mandando ele levantar? Que ele estava caído, deitado. Ele estava o quê, pastor? Caído, deitado. O ribeiro se secou, o profeta não aguenta ficar de pé. Aí Deus aparece para ele e fala o quê? Levanta-te. Sabe o que Deus está falando para Elias? Você é maior que o ribeiro. Levanta. Obrigado, pastor. Obrigado. O que, que Deus mandou Elias fazer? Levanta-te. Levantar-se. Por que que Elias estava no chão? Por... Perdeu a garantia. Sim. Agora ele está desesperado. Deus, Deus, acabou meu ministério. Acabou, meu ministério. acabou tudo para mim? Acabou tudo para mim. Estou com medo. Tô com medo. Não tenho mais aonde beber água. Perdi minha segurança. Perdi minha segurança. Aí Deus apareceu para Elias e falou o quê? Levanta-te. Ele voltou a ser dependente. O maior problema não é o ribeiro seco. Sabe qual é o maior problema aqui? Qual? Um profeta sem identidade. Pastor pegou. Lincoln, eu sei que você é inteligente. Pastora, missionário, olha isso aqui. Quem falou que não ia ter água? Elias. Por que, que agora ele está no chão quando o ribeiro se seca? Não foi ele que profetizou que não haveria água? Sim. Então ele não, de, não deveria estar tá triste quando o Ribeiro se secou. Sim. Mas ele passou tanto tempo no Queirite, pastor, que ele até se esqueceu quem ele era. Aí Deus se manifestou e falou para Elias. Levanta-te. Eu vim devolver a sua identidade. Eu vim a sua identidade. Ah! Elias. Elias. Você está no chão por um ribeiro. Mas eu vim te lembrar, mas eu vim te lembrar que você é a fonte. Você é a fonte. Elias, Elias. Você está no chão por um ribeiro. Mas eu vim te lembrar, mas eu vim te lembrar que quem é a fonte, é a fonte não, pode chão, não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Deus me trouxe. Levanta a mão para receber essa palavra. Deus me trouxe hoje aqui em Betim. Pra, alguém está de pé pegando. Deus me trouxe hoje aqui para falar com fontes. Que estão tristes por ribeiros. Olha aqui para mim, você é maior do que o ribeiro que você perdeu. Eu não. Quanto foi o prejuízo que a pandemia gerou para você? Quantos mil a pandemia tirou da tua conta? Quantas oportunidades você perdeu? Deus me trouxe hoje aqui para falar com você, Elias. Você é maior do que o ribeiro que se secou. Levanta-te! Elias? Levanta-te. Por que, que Deus está mandando mim com Elias se levantar? Só entre nós dois. Você acha que Elias no chão resolve o problema? Não. Elias no chão, Ribeiro volta a ter água? Não. E se Elias levantar? O provedor está lá. Só entre nós dois. É Deus falando: Elias, se você ficar no chão, Ribeiro não vai voltar a ter água. Se você ficar chorando, se fazendo de vítima da vida, não vai resolver nada. Então, ao invés de ser a vítima da sua história, seja o herói dela. O Ribeiro é só uma fase, mas a história continua. Vamos ver Elias de pé e a gente caminha para o fim. Vamos para o 18 agora. Leu 18, 41. Olha Elias de pé. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe. Porque há ruído de abundante chuva. Pera aí, pera aí, então. Elias está falando o que para o rei? Levanta-te, come e bebe. O homem que estava no chão por causa de um ribeiro. Agora está mandando o rei levantar. Olha Elias, eu estava no chão lá atrás. Agora eu estou de pé. Acabe, levanta, sobe e come. Porque eu estou ouvindo um barulho de uma abundante chuva. Você acha que Elias está lembrando do Ribeiro? Não. Não. O Ribeiro era a necessidade dele. A chuva é o propósito de Deus. Só entre nós e dois. Todas as vezes que eu paro de viver pela minha necessidade para viver pelo propósito, acabou. Pegaram ali, pegaram ali. Sabe por que tem pregadores que não rompem? Por quê? Porque vivem por necessidade. Sabe por que tem cantores que não rompem? Por quê? Porque vivem por necessidade. Sabe, porque tem pastores que não rompem? Porque? Porque vivem por necessidade. Quem vive por necessidade pode até chegar em algum lugar, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Pregador que prega por ofertinha pode até ganhar uma esmolinha, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Cantores que cantam por necessidade pode até fazer um showzinho, um showzinho ganhar uma, uma migalhinha, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Líderes que lideram por necessidade. Eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar um carro. Eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar uma casa. Pode até conseguir alguma coisinha no ministério, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Agora, aqueles que que deixam de lado o querite, que deixam de lado a necessidade para viver o propósito, esses chegarão aonde Deus quer. Fala para quem está do seu lado. Não é sobre o querite. É sobre uma abundante chuva não, não, ele não ouviu, fala assim, não, é sobre a necessidade, é sobre o propósito, olha aqui para mim, Deus nunca vai investir na tua necessidade, Deus sempre vai investir no teu propósito, tem até adolescente de pé ali, olha na galeria alguém pegou, por isso que quanto maior for o teu propósito, maior será o investimento do céu na tua vida, por necessidade, pastor Neemias, se deslumbra com o que querite. Aleluia. Se perde nenhum ribeiro, missionário. Um pregador, preste atenção, um pregador que vive por necessidade, preso a querite, esse cara não vai poder ver dinheiro. E a queda é rápida. Aleluia! Porque ele está vivendo pela necessidade. Por que vocês acham que ele ia estar no chão? Quando o querido se seca? Porque ele não tem água. Você acha que ele está preocupado com, com alguém que está com sede? No querido, a visão de um profeta fica limitada a ele. Esse é um... Preste atenção, esse é um dos desafios do ministério: entender que não é sobre necessidade, é sobre propósito. Olha, isso aqui é interessante, pastor. O Elias que estava chorando, Júnior, por causa de um ribeiro seco, Lincoln, agora está de pé, falando para Cabe, não quero nem saber mais daquele querido. Deus me levantou para mandar uma grande chuva para a nação. E olha que interessante, lê o próximo versículo, 42. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Não, não, não, não, ó, 42. Olá, Antes de ele falar para o moço subir, vê o que ele falou para Acabe. Acabe, pois, subia para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Peraí, peraí, peraí, Acabe subiu para quê? Para comer. E beber? Sim. E Elias? Inclinando-se por a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Acabe e subiu para quê? Para comer e beber. E Elias subiu no cume do Carmelo para quê? Para falar com Deus. Então, enquanto tem gente comendo e bebendo, tem gente orando? Sim. Aqui já é um profeta com a sua identidade de volta. A seca no Querite foi a crise que Deus trouxe para resgatar a identidade de Elias tem crises que vem na nossa vida que é para expor a nossa verdadeira identidade tem coisas que Deus faz na nossa vida e seca recursos que não é para nos matar é para expor para fora quem nós somos de verdade Deus não te fez para se acostumar com o querite Deus te fez para poder produzir chuva sobre Israel levanta-te ora Elias ela machou a você viu que enquanto o filho pródigo tinha dinheiro para fechar camarote, ele nem queria saber da casa do pai? Você viu que quando o filho pródigo estava dirigindo Mercedes-BMW, ele nem queria saber da casa do pai? Agora quando o filho pródigo vai para a lama, perde tudo, ele recupera a identidade dele. Eu preciso voltar para a casa do pai. Pastor, qual é a mensagem desse seminário, dessa escola bíblica? A mensagem de hoje é: às vezes Deus vai permitir você perder só para não te perder. Esconda-me em, esconda em, esconda em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo, eu amo seu nome, nome. Jesus, Jesus, Tens o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Qual eu sou Qual eu sou, qual eu sou? E quando Deus desce na terra Qual eu sou, qual eu sou? Qual eu sou? De ter Qual se secado, sou? mas a tua história não acabou. Elias, esse é o som do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta Lincoln. Você pediu pra alguém levantar? Não. Eu pedi? Não. Pastor, o senhor pediu pra alguém levantar? Por que, que eles estão de pé? Eu acredito que essa escola bíblica, Júnior, pastor Neemias, está sendo um, um centro cirúrgico de Deus. Se o diabo achou que você ia ficar no chão por causa do querite Se o diabo achou que você ia acabar com depressão por causa de um ribeiro Se o diabo achou que a síndrome do pânico ia te pegar Se o diabo achou que a crise da ansiedade ia te vencer A missionária tá pegando O diabo vai ser enganado e confundido Deus veio para te levantar outra vez está cortando laços emocionais aqui agora eu vou repetir, Deus agora está quebrando laços emocionais, Deus está agora te desvinculando dos ribeiros que estavam fazendo você ficar estagnado aleluia sabe aqueles lugares que estavam te pedindo de chegar aonde Deus quer sabe aquela geografia que estava te prendendo para você não prosseguir Deus agora está te desconectando Enquanto você ficar preso ao queirite Você não consegue ouvir barulho de grande chuva E Elias? Orando. Vê o que Elias falou para o moço dele. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Ah. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. O moço olhou para a banda do mar e falou o que para Elias? Que não havia nada. Espera aí, espera aí. Mas Elias não tinha falado para o rei que estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva? Sim. E o que, que o moço estava tá falando para Elias? Que ele não ouviu nada. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Pastor Neemias, a gente acaba aqui. Eu tô falando. Oh, pastor, Elias falou para o rei que estava ouvindo o barulho de uma grande chuva. Mas o moço de Elias voltou para ele, o missionário Eliane, e falou, não há nada. Como que Elias Júnior quer que o rei acredite que vai ter chuva se o moço olhou para a banda do mar e não viu nada? Elias, você está louco, né? Você quer que a gente acredite que vai ter chuva? Se não tem nada, eu olhei, e não tem nenhuma nuvem no céu. Como você quer que a gente acredite que vai ter chuva se nós não estamos vendo nada? Vocês dependem de vista. Alguém pegou, ó oh, Elias, vocês dependem do que vocês estão vendo. Mas eu não sou movido pelo que eu vejo Eu sou movido por aquilo que Deus me fez ouvir Aqui está o desafio de um ministério Acreditar no que Deus nos fez ouvir Sendo que o cenário é totalmente contraditório Gente, senta, senta, senta, senta, senta. Aqui está o desafio. Como é o teu nome? Natanael. É o desafio, Natanael. Porque o que Elias está ouvindo não combina com o que eles estão vendo. Natanael é alguém que vem para a igreja. E ouve tantas coisas maravilhosas. Mas quando sai daqui E chega em casa Tem gente chorando ali O que vê não combina com o que ouviu Natanael, são pessoas que vêm para o culto Vêm para uma escola bíblica dessa Investem E ouvem tantas palavras poderosas E aqui creem. Mas quando voltam para a realidade, o cenário não, não combina. É um empresário que ouve, ó, oh, a tua empresa vai se levantar. Aí ele abre a conta. Não estou vendo nada. É um pregador ouvindo Deus vai confirmar teu ministério. E ele pega, um dia eu vou chegar, um dia Deus vai, vai me levantar. Daqui a pouco abre a agenda. Não estou vendo nada. esse é o desafio do ministério. Acreditar quando o cenário não combina. Se você parar, olha aqui para mim, se você parar, para tentar conectar o que você ouve com o que você vive, você vai ver que não se encaixa muitas vezes. É há 15 anos atrás, os pastores me levantando no culto. Sabe por que eu faço isso? Com Lincoln, com jovens, pessoal. Porque o meu maior sonho no começo era que alguém fizesse isso comigo. Lincoln. Eles não me chamavam para pregar juntos, mas eles falavam assim, Jovem! Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Você vai pregar nos quatro cantos da terra. Na hora, missionário, eu ouvia aquelas palavras e falava, Amém, glória a Deus. Ficava feliz. Só que quando eu chegava em casa, eu não encontrava o meu pai com Bíblia na mão. O meu sonho era ter um pai como o senhor. Pastor. Eu chegava em casa, meu pai não estava assim. Meu pai estava bêbado. Brigando com a minha mãe. Os meus irmãos no mundo. E eu caçula. Abri a geladeira para comer. Eu lembro como se fosse hoje só tinha arroz puro e vinagre. Eu sempre gostei de terno. Lembra a época da Dorinhos? Pastor? Lembra aquela época? Era 200 reais um terno. E eu não tinha dinheiro. Eu ia no brechó da igreja. E pegava. Às vezes, de uns irmãos que já tinham partido. Né? roupas humildes, simples, rasgadas e quando eu colocava um terno eu me sentia tipo um super homem ia o culto com a bíblia na mão chegava lá era a mesma coisa jovem, Deus te escolheu e eu falava glória a Deus, aleluia missionária chegou um tempo que eu morei na igreja eu dormia no altar porque o único lugar que eu me sentia bem era na igreja Júlia porque eu sabia que quando eu voltasse para casa ia ter briga. Eu subia a rua da favela, todo mundo olhava e falava assim: coitado do Raik. Coitado. Muitos pastores no começo olhavam para mim e falavam: tadinho, é sonhador. Tinha horas que eu tentava encaixar o que Deus falava e não combinava. Por quê? Porque os profetas falavam para mim, Jovem, prepara as tuas malas. Fotógrafo, como é o teu nome? Alexandre, só que quando os profetas falavam para eu preparar as minhas malas, Alexandre, eu não tinha nem mochila. Que loucura, como alguém vai mandar eu preparar as malas, eu não tenho mochila. Eu sei que para alguém... Uh, andar de avião é comum Para algumas pessoas Porque hoje em dia uma passagem é 100, 200 reais Se você comprar com antecedência Mas para algumas pessoas Entrar dentro de, uma, de um avião é algo inatingível E eu cresci nessa realidade Ter um carro, impossível Andar de avião, como? Se ninguém da minha família nunca tinha entrado em um avião Tudo que Deus falava não combinava com o que eu vivia Tudo não encaixava eu aprendi que muitas das vezes o que Deus fala com a gente hoje, Natanel, não é para o nosso hoje. O que Deus falou comigo há 15 anos atrás não era para 15 anos atrás, era para hoje. Fala para quem está do seu lado, passe pelo que tiver que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Só não se esqueça do que Deus te fez ouvir. Quando alguém olhar e falar, não tem nenhuma nuvem. Lembra o que Deus te fez ouvir. Quando alguém olhar e falar, não tem como. Lembra do que Deus te fez ouvir quando alguém olhar e falar, não vai dar certo, você não vai chegar, você não vai conseguir, lembra do que Deus te fez ouvir, a única coisa que vai te segurar de pé, quando a realidade querer que você caia, é aquilo que Deus te fez ouvir, o ministério acabamos aqui, acabamos acabamos. porque amanhã tem mais acabamos o moço falou que é para Elias que não havia nada vê o que Elias falou para ele e disse ao seu moço sobe agora e olha para a banda do mar e ele subiu e olhou e disse não há nada então disse Elias volta lá sete vezes Quando Sete vezes, vezes? sete vezes, vezes, sete vezes Sucedeu que a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem Do tamanho da mão de um homem Então disse, sobe aí, peraí, peraí, peraí. Na sétima vez o moço viu o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas o barulho que Elias falou pro rei que tinha ouvido era de uma chuva? Abundante A pergunta é essa, se Elias falou pro rei que a chuva ia ser grande abundante, como que a nuvem é pequena? Imagine, Lincoln, eu sei que você é inteligente Imagine uma mão de um homem na imensidão do céu Muito pequeno Se um avião no céu já é pequeno Imagine uma mão de um homem Minúscula Elias, ainda não está se encaixando Você falou que a chuva é grande Mas a nuvem que se levantou é muito pequena Como você quer que a gente acredite que vai ter grande chuva se a nuvem é pequena? Quem disse que Deus depende de grandes nuvens para mandar? Pegaram, pegaram, pegaram. Pegou, olha lá, olha lá, tem gente que pegou é Elias falando, chegou a hora de Deus mostrar para todo mundo que ele não depende de grande nuvem para mandar grande chuva. Eu vou ser direto para não ficar falando por parábolas. Vocês lembram a época que os pregadores do Brasil eram contados nos dedos de uma mão? Todo o congresso, fulano, beltrano, ciclano. Acabou? Não tinha mais espaço para ninguém. Só era reconhecido como um pregador quem andasse com a tochinha. Todo mundo olhava e falava, pregou lá, a nuvem é grande, a nuvem é grande. a nuvem... E as nuvens se sentiam tão grandes que elas não davam paz do Senhor, não. Era aqui, era aqui, aqui. Não falavam com ninguém. E os cantores... Gente, quem é, quem é Nutella não sabe o que eu estou falando Mas quem é raiz de uns 15 anos, 10 anos atrás sabe o que eu estou falando Cantou gospel, só era respeitado se tivesse nas gravadoras tops Se não tivesse na gravadora tal, na Y, ninguém dava moral Deus olhou para o cenário e falou Tem muita nuvem grande que já não tem mais essência Eu estou arrepiado Eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar a gente com nó na cabeça Tem muita nuvem que não caiu Foi Deus que derrubou Fala para quem está do teu lado Não adianta ter tamanho se não tem mais essência eu vou repetir, não adianta ter seguidor no Instagram se não carrega essência. Não adianta ter visualização na internet se não carrega essência. Não adianta ter faminha gospel se não carrega essência. Aí Deus está falando, eu vou levantar nuvens que ninguém sabe o nome, nuvens que ninguém respeitam, nuvens que ninguém dão credibilidade para mostrar que chegou o tempo de eu revolucionar a nação através das pequenas nuvens. Se eu estivesse no teu lugar eu já teria aproveitado para pegar Eu sei que os homens só respeitam quem tem tamanho Mas o céu nesta noite está dizendo Eu vou levantar as pequenas nuvens que carregam essência Aleluia Se eu estivesse no teu lugar eu teria aproveitado para pegar Chacoalhe a mão de quem está do teu lado Chacoalhe a mão de quem está do teu lado Chacoalhe a mão de quem está do teu lado Fala para ele ou para ela assim Eu já estou na fila de Deus eu já estou na fila do céu Não se espante se logo, logo Deus levantar quem está do teu lado aí Não se espante se na próxima escola bíblica Quem estiver pregando aqui é você Não se espante se logo, logo Deus soprar o teu nome para levar o evangelho Nos quatro cantos da terra Deus vai levantar as nuvens pequenas oh, Jesus. Cantando milhares, milhares, meu amado, é, meu amado, é, o mais belo entre milhares, milhares vamos declarar o nome dele, o nome dele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, menção, menção, menção do nome do Senhor nosso Deus. Vamos ver sua igreja, sua igreja rechua. alto. Jesus, a ah, a ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. o dedo a quem está do teu lado. Fala para ela assim, o investimento que você fez para essa escola bíblica vai valer a pena. Fala para ela assim, você chegou no ponto de abastecimento do céu. Fala agora. Deus vai carregar a sua nuvem. Tem alguém que está precisando de água. E Deus vai carregar a tua vida. Muita gente vai parar de fumar maconha por causa de você. Muita gente vai parar de cheirar cocaína por causa de você. Muita gente vai abandonar a prostituição por causa de você. Se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Eu não sei se vocês têm dimensão do que Deus está gerando aqui nesta noite. Isso aqui virou um ponto de carregamento do céu. Deus vai encher a tua vida para revolucionar. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode abrir mão. Olha o que eu estou te falando, está chegando a tua hora, vai chegar a tua vez. Não, não pare, não desista, Pastor. Pastor, essa pregação foi para mim. Para mim, eu sou essa nuvem. Eu já estou na fila de Deus. Eu quero mudar o mundo com a palavra. Eu tenho o dom, eu tenho, eu tenho um chamado. Eu não estou aqui à toa. Deus me chamou. E eu quero ser hoje reavivado. Sai do teu lugar e corre aqui na frente do altar. Tem que ser correndo. Tem que ser correndo. Se você quiser dobrar o teu joelho aqui na frente do altar Pode dobrar Amanheceu Eu nada apenas eu. Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado Olha isso. Sem Olha essa cena. Decidida, larga tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura. E Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ó a nuvem aí, pastor. Imagine quantas almas vai ganhar. Você viu que carrega? Você viu o que carrega? Para o mar alto, No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Lincoln Não é a última vez que nós estamos se encontrando Nós ainda vamos nos encontrar em muitos aeroportos do Brasil e do mundo nós ainda vamos dividir muitos altares juntos. A unção que Deus me deu, Ele está dando em dobro para você. Lino. Eu estou olhando para você aqui nesse altar e Deus está me mostrando a palavra governo. Há uma unção de governo que Deus está liberando sobre você. A mesma unção que Deus deu para José, Deus está te entregando. José não esperou chegar no, do lado de Faraó para governar Ele governou na casa de Potifar ele governou na cela que ele estava preso. Deus está te dando uma unção específica, Lincoln. Para você governar independentemente da circunstância. Deus vai colocar algo tão extraordinário para você administrar. Que você vai cuidar da tua família. Um dos meus maiores sonhos, Lincoln, era dar uma casa para minha mãe. E Deus realizou esse meu sonho. Eu estou olhando para você e Deus está me dizendo que a tua história é muito parecida com a minha. Se prepare, porque Deus vai mudar a tua história para você ter condições para mudar a história da tua família. Você não pode parar. Eu não te chamei hoje para pregar aqui comigo por um acaso, não foi coincidência. O céu marcou esta noite para marcar a tua vida ministerial, Lingo. Deus te dará mensagens que nunca deu a homem nenhum. Deus te derá forecala. Remio é falachara calassirio froxere canto kellemi zarababakantu remo sharakala chore mio fro remio canto helesi remio fro canto heleni quem é batizado com o espírito santo quem é batizado com o espírito santo quem é batizado com o espírito santo eu posso eu posso até estar ferido Aflito, mas nunca desisti eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, e, o e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Ele não, Elias, não tem nenhuma nuvem. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá. Fé, então. Glória a Deus. Deus proverá. Glória a Deus. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Vem o socorro, Deus. Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Glória a Deus. Deus Assente ah, um minutinho. Aleluia.